Olá, pessoal! Meu nome é Marcelo de Bittencourt e este é o canal Drops of Software Quality. Os vídeos deste canal abordarão temas diversos da qualidade de software, como conceitos, processos e ferramentas desta área. Hoje falaremos sobre a ferramenta de gestão de testes TestLink. Para contextualizar, Gestão de testes é a tarefa de conduzir o projeto de testes fazendo uso de planos de teste, escrevendo e executando o caso de teste e reportando os resultados. TestLink é uma ferramenta web de código aberto que suporta múltiplos usuários. Para fins de demonstração, neste vídeo o TestLink estará rodando em um servidor web local. Se fosse em ambiente de produção, sugiro que ele fosse instalado em um servidor web dedicado e centralizado, para suportar todos os usuários. Neste vídeo, darei uma visão geral desta ferramenta, com foco maior na parte de escrita de testes. Na segunda parte deste vídeo, falarei um pouco sobre a parte de execução e relatórios de projeto. Pois bem, sobre o relacionamento dos artefatos na ferramenta. Os artefatos de teste no TestLink se associam da forma mostrada neste diagrama. O primeiro artefato é o projeto de teste. Cada projeto de testes pode ter um ou mais requisitos, conforme mostrado aqui embaixo. Cada projeto de testes pode ter também um ou mais planos de teste. Cada plano de teste pode ter um ou mais casos de teste, como mostra aqui embaixo. E cada caso de teste pode estar associado a um ou mais requisitos. Para ilustrar didaticamente o uso da ferramenta, criei um projeto de teste chamado Calculadora do Windows. Neste projeto, incluí especificações de requisitos para operações matemáticas e a funcionalidade de memória da calculadora. Além disso, criei um plano de testes com alguns casos de teste que cobrem os requisitos especificados. Dito isto, vou dar início à visão geral do TestLink, focando nos artefatos relacionados no diagrama mostrado anteriormente. Esta é a tela de autenticação, onde informaremos nosso login e senha previamente cadastrados. Os projetos de teste aparecem listados em Projeto de Teste, no canto superior direito da tela. Eles podem ser gerenciados no link Gerenciar Projeto de Teste, no painel Projeto de Teste. Nesta tela é possível criar novos projetos bem como fazer alterações em projetos já existentes. Para criar um novo projeto, basta clicar no botão Criar, informar todos os dados necessários e confirmar clicando aqui embaixo no botão Criar. Para alterar, basta clicar em um projeto já existente, fazer, proceder com as alterações e clicar no botão Agora. Para incluir e alterar os requisitos do projeto, clica-se em Especificar Requisitos, no painel Especificar Requisitos. Na tela que é aberta, cada requisito, que são esses aqui, deve estar associado a uma especificação de requisitos. No projeto de exemplo, foram criadas duas especificações de requisitos, Operações Matemáticas e Memória. Dentro de cada especificação, você pode ver os respectivos requisitos. Vejam aqui nesse, na especificação de requisitos de baixo, os dois requisitos, por exemplo. Para incluir, alterar ou excluir casos de teste do projeto, clique em Especificar Casos de Teste no painel Especificar Testes. Eles podem ser agrupados em suites de teste, como você pode ver neste projeto de exemplo. Também é possível relacionar requisitos a cada caso de teste, mantendo assim a rastreabilidade entre requisitos e casos de teste. Neste exemplo, este caso de teste está com esses dois requisitos associados a ele. Se pegarmos um outro aqui, também associamos um requisito ao caso de teste. Para cada projeto, pode existir um ou mais planos de teste. Os planos de teste disponíveis para o projeto são listados em Plano de Teste Atual. Acessando Gerenciar Plano de Teste, no painel Gerenciar Plano de Teste, pode-se criar novos planos ou alterar os planos já existentes. Para que os casos de teste possam ser posteriormente executados, estes devem ser incluídos em um plano de testes. Para adicionar ou remover casos de teste de um plano, selecione o plano de teste desejado e clique em Adicionar Remover casos de teste no painel Conteúdo do plano de teste. Depois, clique na suíte que contém os casos de teste que deseja incluir ou remover. Então, os casos de teste são listados. Para incluir, selecione o caso de teste e clique no botão Adicionar Selecionados. O caso de teste ficará marcado com a cor amarela. Para remover, selecione o caso de teste, aqui e clique em adicionar remover selecionados. O caso de teste perde a cor amarela. O TestLink é uma ferramenta bastante grande e com esse vídeo busquei dar uma visão geral dela. Nos próximos vídeos abordarei mais algumas funcionalidades da ferramenta TestLink. Se você gostou desse vídeo... Peço, por gentileza, que clique no botão gostei. Assim, você estará ajudando a divulgar este canal. Se tiver algum comentário, poste-o que procurarei respondê-lo. Grato pela audiência e até o próximo vídeo.